Antes desse vídeo começar, eu tenho um convite pra fazer pra vocês. Eu criei um servidor no Discord. Então entrem lá, o link tá aí na descrição. E participem da nossa comunidade extremamente poggers. Fiquem com o vídeo. Já faz muito tempo desde que eu joguei esse jogo E eu queria trazer um vídeo, não de uma maneira simples Eu não quero fazer só uma review ou só falar sobre a história do jogo aqui nesse vídeo Eu pretendo falar sobre a história de Outer Wilds e toda a sua complexidade Por trás da fisicalidade e interpretação filosófica da inevitabilidade Onde a mensagem que o jogo passaria é de que tudo tem um fim E eu vou falar sobre isso tudo no vídeo de hoje, de uma forma nunca antes vista Sejam bem-vindos à maior aventura espacial já criada nos jogos Sejam bem-vindos ao Outer Wilds Antes de tudo, a gente precisa aplicar dois conceitos para o desenvolvimento desse vídeo, tá? Basicamente, o conceito filosófico do jogo e o conceito físico, conceito material que o jogo representa. No Outer Wilds, basicamente você é um astronauta que acordou durante uma noite bem clara antes de você ter o seu lançamento para o espaço pela primeira vez. E você é lançado para o espaço e lá você pode fazer tudo o que quiser. E você vai encontrar pistas sobre a história e sobre todo o conhecimento que o sistema solar pode te dar. E meio que é sobre isso. Você vai atrás de pistas para buscar conhecimento e nessa busca de conhecimento você vai começar a perceber que coisas giram ao entorno da história do jogo. Até que depois de você explorar muito em dois ou três planetas, acontece uma coisa que vai te impedir de continuar o seu jogo. O Sol se torna uma supernova e explode o sistema solar inteiro. E aí tudo que você viveu, passa diante dos seus olhos numa tela em quadrados de pixels e frames. E você acorda de novo na mesma fogueira, no mesmo dia que antecede o seu dia de lançamento. Ou seja, a gente está vivendo em um loop temporal. 22 minutos. É todo o tempo que você tem de vida, e é com esse tempo que você tem que descobrir o que caralho tá acontecendo. Tudo que te é baseado na sua curiosidade. Ela foi e é o ponto central pro desenvolvimento narrativo do jogo. O que faz o sol explodir? Por que o tempo volta toda vez que eu morro? Por que ninguém a minha volta percebe esse loop? E qual é a ligação de um povo anterior ao meu que também viveu nesse mesmo sistema solar com todo esse loop? Bom, essas respostas você mesmo vai buscar por conta própria. Você é quem tem o controle da narrativa, porque o jogo não é linear. Óbvio que tem um início e um fim. Mas o jogo não dá um objetivo para você seguir ou um tutorial sobre como cada planeta funciona. Funciona. É sobre ser por sua conta e risco, e isso chega até a ser meio assustador. Não tem como saber como é um planeta e nem saber se existe alguma vida nele sem explorar. Nesse Sistema Solar temos várias diversidades de planetas e cometas. Um cometa que invadiu o Sistema Solar, um planeta que funciona como uma ampulheta, literalmente. Um planeta que parece gasoso por fora, mas que por dentro é formado por grandes oceanos e tornados que te jogam para fora da atmosfera do planeta. Um que é maior por dentro do que é por fora, quebrando todas as leis do espaço-tempo. E um planeta com um buraco negro no centro. Existe toda uma variedade enorme nesses planetas e cada um com suas peculiaridades. E descobrir elas cabe a você. Agora que a gente falou sobre a funcionabilidade do espaço e como ele funciona no jogo é hora de falarmos um pouco sobre como o tempo se relaciona com isso Bom, basicamente, o tempo se relaciona com esse jogo pelo fato de você estar vivendo em um loop temporal cada vez que você morre você sempre volta pro início do jogo mas o seu progresso de pistas fica salvo no seu diário de bordo você anota as coisas nele e elas ficam salvas todas as pistas, todas as fontes de conhecimento que você tem sobre esse sistema solar e sobre como o tempo te afeta o fato de você só ter 22 minutos para explorar todo esse sistema solar faz com que você tenha um sentimento de urgência e de medo de que você não consiga fazer as coisas a tempo. Mas pelo fato de você viver em um loop, você consegue fazer algumas coisas em diferentes linhas do tempo. Bom, então, basicamente, a morte é um elemento central do jogo, onde você tem que morrer pra explorar mais e fazer coisas diferentes e diferentes linhas do tempo. Cada planeta se liga de alguma forma, seja com alguma estação no mai algumas escritas no mai que eram o povo que viviam anterior a você, né? Então, basicamente, é isso. A morte é um elemento central pro jogo, pra você descobrir o que tá acontecendo, pra você conversar com outros personagens que também estão em loop. Porque não é só você que tá nesse loop. Todos os que foram lançados pro espaço estão... Então você tem que ligar isso tudo conforme você morre, conforme você vai explorando os planetas, tudo depende só de você. Agora que a gente já falou sobre a parte física e materialista do jogo, a parte material dele, a gente pode ir para a questão filosófica da coisa, onde tudo tem um fim. E aqui eu vou falar mais sobre a história do jogo, então vai ter bastante spoiler. Eu recomendo vocês saírem desse vídeo e jogarem por conta própria. Esse jogo, ele faz você refletir sobre a inevitabilidade da morte, sabe? A inevitabilidade do fim de tudo, literalmente. Porque ele aborda temas muito maiores do que a gente tem na nossa realidade hoje, onde o nosso sistema solar tá muito muito longe de acabar e o sol tá muito longe de explodir ele aborda isso de uma forma muito mais rápida e concentrada porque você só tem 22 minutos e quando você consegue acabar com o loop e chegar na cápsula no onde você encontra o olho do mundo o olho do mundo que é de alguma coisa quântica que os Nomai descobriram e foram atrás mas não conseguiram chegar lá quando você chega lá tudo acaba você vê o seu sistema solar acabando mas você conseguiu escapar por um momento até que você chega no olho do universo no centro de tudo. De, tudo, de todas as respostas que você teria e você descobre que a resposta no fim das contas é o fim Você pode pegar e querer todas as respostas do seu sistema solar E viajar para todos os planetas E descobrir todas as coisas do universo Ou você pode simplesmente sentar na sua fogueira E assar um marshmallow Você pode só curtir enquanto você ainda tem os seus 10 minutos de vida Porque aquele sol vai explodir em algum momento Mas como você já sabe disso, você pode só aproveitar Enquanto tudo acaba Você retira a válvula principal Onde existe o loop Pra aproveitar aquilo e realmente acabar com o seu sofrimento de viver Aquele loop eternamente